Opine é uma distribuição independente, não comercial, leve, orientada à segurança, focada na simplicidade para servir de propósito geral. Foi desenvolvida inicialmente pelo norueguês Nathanael Coppá no início de agosto de 2005, e que inclusive o cara ainda mantém o um projeto, que começou como um fork do projeto LEAF, sigla de Linux Embedded Appliance Framework, que é uma coleção de distribuições Linux que começou como um fork da distribuição Linux on Flop. É, bem nessa. Um fork de um fork. Doido, não? Isso que eu acho o máximo na liberdade do Linux. A questão é que o Leaf queria manter a distribuição pequena o suficiente que coubesse em um disquete, enquanto que o Alpine queria adicionar pacotes mais pesados, como Proxy, Servidor de arquivos, de impressão e de domínio, Servidor Web, Firewall, VPN, VoIP, e muito mais, além de adicionar recursos de segurança e novas versões do Kernel. O nome vem exatamente dos Alpes. e apesar de não existir distribuições baseadas no Alpine, o Alpine é patrocinado pelas empresas Gigabyte, que é a gigante fabricante de placas-mãe, a Scaleway, que é uma empresa gigante de soluções em nuvem, a vps que é uma associação que roda servidores virtuais, a PACT, que constrói soluções em nuvem a partir do zero. E a RapidSuite, que é uma empresa forte no Reino Unido. O Alpine é uma das imagens ISO oficiais do Docker Hub, sendo necessário somente 5 megas para funcionar no Docker. Suas principais características incluem a escolha do uso da biblioteca Muscle Libc, ao invés da tradicional Glibc. E o BusyBox para suas utilidades centrais, ao invés da tradicional Bash. Essas duas ferramentas o tornam mais eficiente em recursos do que as distribuições tradicionais dadas como GNU/Linux, que utilizam o glibc e bash. Existe uma tabela que compara a Muscle com a UCLIBC, a Dietlibc e a glibc. Sendo franco, eu acho que vale muito a pena. Possui um gerenciamento de pacotes próprios chamado APK. Seus pacotes binários são refinados e divididos, oferecendo ainda mais controle sobre o que você instala e que mantém o seu ambiente pequeno e eficiente. Utiliza o OpenRC como NIT padrão. O Opine é projetado com segurança em mente, para isso possui porte do patch não oficial do GR Security, Pax, aplicado ao seu kernel. Apesar que você pode configurar e compilar o seu kernel no Opine. E é uma das poucas distros que fazem uso do Pax. Todos os binários do UserLand são compilados como Pi, como proteção Stack Smashing. Possui duas versões, a Edge, que é a árvore de desenvolvimento do Alpine, e não é aconselhado para o uso do dia a dia, e a versão Stable, que é a versão para uso em produção. Falando em versões, há vários lançamentos do Alpine Linux disponíveis ao mesmo tempo. Não há ciclo de lançamento, mas a cada seis meses é feito um snapshot no Edge, e é feito um lançamento. A suporte para cada lançamento estável, por um período de tempo, que normalmente é de dois anos. Então digamos que o Edge é o Rolling Release, e o Stable é um LTS. Podem ser feitas correções, além dessas, em solicitação e quando patches estiverem disponíveis. Para download existe disponível a Standard, que é o Alpine como pretendido ser, apenas o suficiente para inicializar tem uma imagem pequena de 108 MB na versão de 64 bits e de 83 MB na versão de 32 bits. A Extended, que é o Alpine com pacotes mais comuns utilizados, próprio para roteadores e servidores e que rodam a partir da RAM. Possui mais ou menos 342 MB na versão de 64 bits e mais ou menos 288 MB na versão de 32 bits. Tem o Alpine com Kernel Vanilla, que é para troubleshooting do Issues, o Virtual que é similar ao standard, só que com o um kernel otimizado para máquinas virtuais tem um inclusive específico para Zen. o mini root file system que é para uso de containers como já mencionado ISO para Raspberry Pi e uma para build geral com outras arquiteturas ARM então é isso galera, esse é o primeiro capítulo de os vários sabores de Linux que está de volta eu espero que vocês tenham gostado Procurem conhecer essa distribuição, porque ela tende a tomar bastante mercado. E é isso, se você não é inscrito, não deixe de se inscrever. Se curtir, não deixe de curtir e compartilhar. E se você quiser contribuir para o canal, vou deixar o link na descrição do meu projeto aqui no Padrim, beleza? Lembrando que você também ganha com isso. Então é isso, um abraço e falou!